Falando sobre palavras, ele diz assim, como representarei o reino dos céus? Com o que compararei? Então é assim, ah, eu vou comparar com o quê é, Vou comparar é o um semeador, que saiu a semear. Ah, é como o joio e o trigo. Ah, é como o homem que lançou a, a, a, a sua rede. Entendeu? Então, ele está comparando, ele está narrando um texto para dizer como é que funciona as coisas no reino de Deus, no céu, no mundo espiritual. Assim, adiantando e muito quer dizer não tem esse negócio de ah é uma parábola não serve para nada ah não um texto poético não serve para nada ah não sei o que não serve para não a parábola ela serve para dizer como é lá no, no no reino espiritual ela não é suficiente mas as coisas que existem na parábola existem lá no reino espiritual lá no mundo espiritual então por exemplo só se adiantando aqui semeador tem um semeador no mundo espiritual entendeu ele está representando como um semeador aqui, mas... Ah, então é uma palavra, então não existe semeador. Ô, oh, dá licença, né? Te liga.